Meu sonho é aparecer o um 30 News, sério, cara. 30 News você Mano, vai fazer... Então, mas você não arruma treta, como é que você vai não aparecer lá? uma treta aí que tá o problema, né, cara? Eu, eu já pensei, seriamente, velho. Arrumar em, uma treta? Em, em arrumar uma treta. Eu já pensei, seriamente. Eu falei com o Jonathan uma vez. Jonathan, um dia você me estressa na gravação que eu vou virar um soco não, pra eu, cara. Então, vou aparecer lá no 30 News. Eu, eu vou mandar só um pedacinho do vídeo de você falando que o Aro é um bosta. Um bosta. Fala. Meu. Fala, pode falar. É, mas por que, que você acha o cara um bosta? Cara...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 Olha que maneiro, velho. A pessoa vai entrar na sua casa, vai olhar e falar: Caraca, o que, que é isso aqui? Você vai ter o gosto de falar: Pô, agora você tem uma placa cortada no meio, o que, que é isso? Pô, velho. <risos>